Então vamos lá, galera, boa tarde a todo mundo. Essa live ela vai falar especificamente do caso do uh, Sunyang todas as, as complicações e, e até mesmo o, o que vem pela frente no caso. Né? Uh, vocês que acompanharam sabem que no dia 28 de fevereiro foi determinada a punição do Sunyang por oito anos. O uh, de suspensão, é, a, a, a, o, o Tribunal da Corte Suprema ele recusou a, a, a decisão que tinha sido feita do painel de doping da FINA, uh, que havia apelado, uh, colocado como apenas uma, a, uma advertência, praticamente, não um, foi uma absolvição como uma advertência para o Sun Yang. Uh, e essa advertência era porque ele não havia se comportado de forma adequada, vamos dizer assim. Mas não havia nenhuma complicação, foi uma apelação da WADA e o Sun Yang foi suspenso por oito anos. Essa suspensão ela começou na sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020, e ela vai até o dia 27 de fevereiro de 2028. Oito anos de suspensão para o Sunyang. Nessa é, suspensão, ah, ah, foi indicado que a punição... Ah, indicada não, o, o quem protestava contra o Sunyang era a Wada, né? então era a Wada contra o Sunyang e a decisão uh, da FINA. Nessa punição que foi aplicada ao Sunyang, uh, uh, foi identificado que ele não tinha uh, razão para ter uh, destruído a, o, as amostras de sangue coletadas. Então, eu vou contar para vocês o que, que o Sun Yang fez e o porquê que aconteceu. Então, no dia 4 de setembro de 2018, na residência do Sun Yang, foi feita uma, uma visita até às 11 horas da noite. Das 6 da manhã às 11 horas da noite, os atletas que pertencem a este grupo de atletas que são bem ranqueados, tem que estar disponível para um teste. Então, foi feita uma visita à sua residência, nessa visita à residência, aparecem três pessoas, uma enfermeira e dois auxiliares para a coleta do material. O Sun Yang inicialmente a, a, a coleta de sangue sem qualquer problema, porque já era inclusive uma própria uh, uh, uma fiscal de, de doping que o próprio Sun Yang já conhecia, já tinha feito um teste com ele, inclusive uh, até uma certa discussão em um, um episódio anterior. E a coleta de sangue ocorreu sem qualquer problema. O problema começa na coleta da urina, onde, como ele é homem, para ver ele filmar, uh, uh, urinar, tinha que ser um homem. E nessa, uh, aí é que essa pessoa, que era um homem, uh, ficou mais ou menos meio suspeito, porque ele começou a, a tirar fotos e fazer filmes. Né? E aí o pessoal desconfiou, posso ver a tua identificação, e ele não tinha identificação, ele era apenas um amigo, e aí começa um amigo da fiscal, da, da, da oficial, e aí cria-se toda essa discussão, que demora-se por horas, e o Sun Yang e o seu segurança acabam por orientação uh, do médico da seleção chinesa, o Ba Zen, e ele acaba destruindo as amostras de sangue. No julgamento que foi realizado em 15 de novembro, Perdão, no julgamento que foi realizado dia 4, de, de, em janeiro deste ano, de 2019, a FINA, o painel de doping da FINA, e não a FINA, precisa ser muito bem claro essa, essa explicação de que não é a FINA e sim um painel de doping, é, faz um julgamento e neste julgamento é identificado que ele não cometeu nenhuma infração e ele foi absolvido. Uh, isso, a UADA discorda e entra com apelação, foi julgado no dia 15 de novembro, um julgamento que inclusive foi transmitido ao vivo, inclusive você até pode ir lá, está no site disponível da, do Tribunal da Corte Suprema, você pode assistir o, o julgamento, está lá foram 10 horas de julgamento e nesse julgamento foi identificado que um julgamento cheio de controvérsias, a UADA, o Tribunal da Corte Suprema recusa a, a alegação do painel do, do Open da FINA e aceita a apelação da UADA. E disse que, e é muito simples, mesmo não tenha saído a publicação completa uh, completa da, da, da, da UADA, do, da, do julgamento propriamente dito, o, o, a, o Tribunal entendeu que ele não teria autoridade para destruir as amostras. Não é que o Tribunal da Corte Suprema concorde, por exemplo, com o fato de ter tido um fiscal que não estava com a própria documentação. Ele não, ele não, não, como não saiu a documentação completa ainda, a gente não consegue essa informação. Mas não é que o tribunal não concorde com isso, mas o tribunal não concorda com um atleta com um atleta destruir uma amostra. Então o que o.. o a gente aguarda ainda a documentação, mas basicamente o que o tribunal gostaria, que achava que o atleta deveria ter feito, era, ao fazer a coleta, ele informar que não concordava com o processo, isso botasse na documentação. Então, na, na interpretação do Tribunal da Corte Suprema, o atleta ele não tem autoridade para destruição do material, não tem autoridade para recusa, na, da, da, do fornecimento, e não tem autoridade para destruição do material. Ele deveria simplesmente coletar o material e colocar, porque há uma documentação a ser assinada, olha, eu não concordo porque foi feito isso isso, isso. Era o que deveria ter sido feito, segundo a interpretação do Tribunal da Corte Suprema. De qualquer forma, ficou confirmado que o fiscal que iria olhar o Sun Yang fazer a coleta de urina, não tinha documentação, isso é fato. Só que esse processo maculado, né, porque se, igual você tem uma pessoa que bate na sua casa da Polícia Federal, por exemplo, e a Polícia Federal tem um mandado de segurança, você vai ter que abrir, abre a sua a residência, só que o tribunal policial traz a esposa dele, ou traz o filho dele a tua casa e o cara começa a tirar foto. Essa pessoa não pode, essa pessoa não está autorizada a entrar na sua casa, né, mas de acordo com o Tribunal da Corte Suprema, ele como atleta, ele não teria o direito a ter permitido isso. E aqui vale um detalhe que na decisão da FINA em janeiro, na decisão da FINA em janeiro, a FINA já havia mencionado na sua decisão de janeiro que não concordava com a brutalidade, a agressividade, a violência do Sun Yang. Então, ou seja, na decisão anterior que havia absolvido o Sun Yang, já havia ali uma certa, vamos dizer assim, uma certa condenação, mesmo que se fosse uma reprovação de comportamento e não uma punição propriamente dita, de que ele não havia se comportado de forma adequada. Bom, agora vamos para a questão da punição. oito anos, como é que você sai de uma absolvição para oito anos? Então o que aconteceu foi exatamente o seguinte. Como o Tribunal da corte Suprema identificou que o Sunyang não cumpriu com a regra da FINA, ou seja, ele destruiu o material, ele receberia uma punição máxima. A punição máxima, ao se recusar a fornecer material de DOP, seriam quatro anos. Seriam quatro anos. Mas como ele já tinha uma condenação por três meses em 2014, pelo, por, pelo remédio de coração trimetazidine, em, em, em, em maio de 2014, então aí eu, ele é, re, é reincidente em caso de doping, por isso ela dobra a punição, ela simplesmente segue o código e coloca ele para oito anos. E aí você vai, com certeza, como é que pode, gente, como é que pode um atleta que é absolvido no painel de doping ser suspenso por oito anos, não faz sentido nenhum, são coisas totalmente distintas. E aí, antes que as pessoas saiam, até publiquei no blog há é poucos instantes, antes que as pessoas saiam, ah, porque ele é chinês, porque não gosta de Sun Yang, porque não, sei, que... Não, não, calma, tem o mesmo caso, por exemplo, o Gabriel Santos, nosso nadador, ele foi punido por um ano e foi absolvido pelo Tribunal da Corte Suprema. O Felipe Magnini, o italiano, ele foi suspenso por quatro anos e foi absolvido pelo Tribunal da Corte Suprema. Então... Não, não é. Eu acho que o que tem que tá acontecendo é que nem sempre o Tribunal da Corte Suprema ele referendo, corrobora as decisões que são tomadas nos painéis de DOP, que é o caso exatamente que aconteceu com o Sun Yang, que são oito anos. Aqui é, eu, antes de eu entrar em algumas outras informações que eu coletei da China e algumas novidades, até meio, meio bombásticas aí. O que, que vai acontecer a partir de agora? O que, que vai acontecer a partir de agora? O Sunyank, ele só tem uma forma de apelação. É levar o caso para a Corte Civil. Dentro da esfera esportiva não existe mais. Como a FINA está localizada na Suíça, como o Tribunal da Corte Suprema está localizado na Suíça, só existe uma forma de apelação. Seria levar para a Corte Suprema da Suíça. Essa... Essa este processo, ele, ele é complicado, ele é custoso, e eu não vejo eu não vejo oportunidade para uma, uma, uma revisão desse caso. Mais do que isso, vamos lá que ele leve para um, um padrão tipo uh, direitos humanos, ou algo assim, ele levar para a corte de, da, de AIA, alguma coisa assim, mas é muito difícil que esse caso seja revisto, e para mim o Sun Yang praticamente... Aposentado, né? Porque aos 28 anos de idade, recebendo 8 anos de punição, é, é bem é muito expressivo, né? Eu aqui agora eu, eu, eu tenho algumas coisas que eu coletei nesses últimos dias. A primeira delas é bem bombástica. Hoje eu recebi uma informação de que, quando o Sun Yang recebeu a sua punição, né, a sua suspensão, ele estava em Beijing. Ele estava com a seleção chinesa num training camp em Beijing imediatamente ao ser comunicado da suspensão, ele sai de Beijing e vai para... Zeg... É, é, é, perdão, perdão, ele estava, até para confirmar aqui, eu vou pegar a informação adequada, desculpa, ele estava em Pequim. E aí, de Pequim, ele recebe a informação que ele não... está hum, suspenso por oito anos, ele fica muito revoltado. E ele, quando veio é, para Pequim, ele saiu da cidade dele, que é onde ele treina, que é Zhejiang. Zhejiang, que é onde ele treina, ele mora, aquela coisa toda, e como ele chega em Pequim, como ele vem de Zhejiang, por decisão do departamento de saúde da China, ele precisa ficar 14 dias em quarentena em Pequim, ele estava treinando, inclusive sempre acompanhado da mãe dele, já já eu falo sobre a mãe dele. Então ele está em Pequim e ele é proibido de deixar Pequim por 14 dias. Mas ele quer ir embora, ele está muito chateado, com a, revoltado com o, o, o, a suspensão e ele quer ir embora. E aí ele, a mãe dele mais revoltada ainda, então o que, que ele faz? Ele... Uh, ele quer ir embora, e, e, e essa quarentena que é obrigatória, são todos os nadadores que estão em Zejuan, eles precisam passar por uma quarentena, porque além do, do, do, do coronavírus, também tem o sars cov que também existe uma, uma série de, de, de casos do SARS-CoV-2, é, também lá, é um outro surto que está em andamento na China nesse momento. Então essa obrigação de ficar 14 dias, ele fica muito revoltado, ele vai para dentro do, do, do alojamento, onde não deixam ele sair, e ele começa a destruir tudo dentro do alojamento. Então isso aconteceu uh, na sexta para o sábado, né? muito chateado, muito uh, uh, revoltado, porque ele não tinha autorização de deixar uh, uh, uh, onde ele estava instalado, nas, nas instalações de Beijing, e foi proibido. E só veio conseguir deixar depois que houve uma, uma intromissão do governo federal, permitindo a saída dele, ou seja, muito revoltado com a punição dele, do, do Trascas, ele ainda fica revoltado e sai quebrando tudo dentro do alojamento em Pequim. Essa é uma informação que eu recebi hoje de Pequim. A outra informação que eu quero passar para vocês é, é, a mãe do Sun Yang, ela é uma pessoa que tem muita influência dentro da carreira dele, ela se chama Ming Yang. Quem já esteve em campeonatos mundiais, jogos olímpicos, pode até achar estranho, mas a Mingyang, a mãe do, do Sun Yang, ela faz parte da comissão técnica da China, por algum motivo, ninguém sabe o porquê, e eu explico o porquê já já. Ela circula com uma facilidade incrível, ela tem crachá, a Federação Chinesa e o Comitê Olímpico Chinês tem dado crachá para ela, mas por quê? E aí eu fui pesquisar isso já com representantes na China. Informando que todas as pessoas que me foram fontes para as informações que eu aqui estou passando, pedem anonimato, pedem que não sejam citados porque é um assunto muito proibido. É o seguinte, Sun Yang representa um dos narradores mais populares não só da, do, da China como do mundo. O cara que tem 30 milhões de seguidores, fervorosos seguidores dentro da China. Só que o Sun Yang, além de ser esse superastro que a gente pensa que é, mas também tem um outro lado, ele também é odiado. Porque o Sun Yang, ele é o que a gente cham chamaria de ultradireita chinesa. O Sun Yang está totalmente ligado ao governo chinês. Então quem não gosta do Sun Yang não gosta da China. Então há uma, uma ligação muito forte do Sun Yang com o governo chinês. E a mãe dele, a Ming Yang, é muito influente. Então essa, essa informação que me foi confirmada por vários jornalistas, todos eles me pedindo que jamais fornecesse essa fonte, porque é realmente que, que incomoda muito a eles. E tem mais uma coisa, tem mais uma coisa. Dentro do, do processo da China, tinha um grande nadador que foi campeão mundial do 100 livres, vocês lembram de, do Zetao Ning, um grande velocista, campeão mundial em, em 2015, no Mundial de, de Kazan? O Zetaoning, por exemplo, ele não pertence à ultradireita, então é um cara que é mais contestador, inclusive ele foi afastado e até se aposentou. E havia uma rivalidade muito grande na popularidade entre o Zetaoning e o Yang. E essa briga de, de popularidade aí acabou criando até mesmo uma situação de, de muita revolta nos dois times, Yang contra o Zetaoning. Só que o time do Sun Yang é um time cheio. Ele tem é um staff enorme entre jornalistas, é, fisicultores, fisioterapeutas. Ele tem uma, uma equipe enorme que anda ao redor do Sun Yang. E criaram-se, inclusive, rumores contra o Zetao Ning. Né? Então o Zetao Ning, ele, ele praticamente ele foi boicotado pelo Sun Yang, e rumores de tipo, jornalistas, mulher, muito, muitos ataques às mulheres jornalistas, muitos ataques do time do Sun Yang, às mulheres jornalistas, inclusive indicando que o Zetaoning é, saía com as jornalistas e tudo mais. Então, há um complô meio que pró-Sun Yang e, e com... É, liderança da mãe do, do, do Sun Yang, a Ming Yao, e Mingyang que pertence a esse esse essa esse grupo do, do Sun Yang e com o suporte do governo chinês. Então o Sun Yang ele tem dentro da política chinesa uma importância muito grande. E nós não estamos falando de todos os os, os, os ídolos chineses são assim porque o Yao Ming, a tenista, o Yao Ming, o grande jogador de basquete, a tenista Lin Na também outros dois grandes ídolos uh, da China, eles uh, têm uma popularidade enorme, tão grande quanto a do Sun Yang, mas eles nunca tiveram esse tipo de comportamento. E o Sun Yang ele representa essa é, é, é aquele mau comportamento chinês, ele não obedece, ele não representa, ele é ríspido, ele é grosso, ele é tosco, né, ele é, trata mal os jornalistas, muitas vezes ele já teve problema com, com o público. Vocês lembram que o Sun Yang, por exemplo, ele foi... Uh, uh, dirigindo o carro sem habilitação. Então, tipo assim, ele sabe que tem que ter habilitação, mas é aquele cara que sabe, vai empurrando, né? Ele não quer, não quer tirar habilitação. Então ficou... Aí o governo chinês tinha que fazer um exemplo para toda a população, botou ele sete dias na prisão, né? Ou, ou, ou afastou ele, alguma coisa assim. Então ele é um cara que ele realmente ele não, não respeita as coisas. E os atletas que nadam, é, contra o Sun Yang, tem inúmeras reclamações, porque ele é um cara grosso, um cara uh, desrespeitoso nas raias, ele bate nas pessoas, porque ele acha que ele é o Sun Yang e, e, este, e ele tem o suporte da China para ser isso. Né? Eu já já falo sobre a questão de ele ser dopado ou não, e, eu, e até eu vou abrir para pergunta daqui a pouco, mas quero contar algumas coisas mais que eu apurei em relação à China. Tem um outro caso sobre a mãe dele, a Ming Yang, que publicou no sábado ela publicou no sábado em uma rede social, ela publicou algo como o Sun Yang, ele não, porque ela contesta que ele foi, que o caso que ele é reincidente, ela diz que ele nunca foi suspenso em 2014, então ela diz que é mentira, porque na China, todo, como toda informação é controlada, né, a gente sabe que ele foi suspenso por três meses, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo uso do remédio Trimetazidin, que é um remédio para coração, que é um remédio que inclusive ele continua tomando até hoje. Só que ela publicou e depois retirou, porque ele nunca cumpriu. E ela escreveu que ele na época pagou uma multa de 5 mil yuan, que dá aproximadamente 550 dólares e estava tudo bem. Então ela diz que aconteceu isso e depois ela viu que era algo muito, vamos dizer assim controverso, porque ele não cumpriu, ele realmente não cumpriu, porque a gente só veio saber do doping dele depois que passaram-se os três meses. Então ficou essa, essa, essa informação e ela depois retira, mas aí já teve gente já tirou print, hoje em dia está cada vez mais difícil né com relação a isso. Então é, é, eu até é, fico assim... Eu, eu preciso colocar, porque eu não sou tir líder, nem de um lado nem de um outro. Eu gosto do Sun Yang nadador, mas eu acho que tem que se cumprir das regras. Eu acredito nas instituições. Eu, eu por exemplo, eu sou totalmente contrário à justiça com as próprias mãos. Então, eu, eu sou contrário a quem protesta no pode, porque se a justiça contra, com, a, com as próprias mãos. Também eu sou contrário ao, ao Sun Yang quebrar a, a, a, as amostras de sangue. Mas, por exemplo, há de se convir que uh, você não pode fornecer o exame, se a pessoa não apresenta a própria documentação. Então, tipo assim, eu, na minha opinião, o processo todo foi maculado. Mas por que é que o CAS, o, o, o Tribunal da Corte Suprema, dá a punição ao Sunyang? Porque se o Castas permite ao Sunyang que tinha feito isso, ele abre um precedente, uma jurisprudência enorme, que poderiam gerar casos... Uh, muito piores com relação a isso, então seriam muitos e muitos e muitos atletas que muitas vezes recebem a visita, que se negariam, fechariam a porta, você não está com a documentação, ou quebrariam, então ia criar um problema que seria muito maior, e infelizmente acabou atingindo um dos que são dos maiores atletas da história, um, um super atleta da natação, mas o, o a Corte Suprema, ela entendeu que o, o problema uh, poderia ser maior se desse vazão a, a essa situação que o, o, o Sun Yang fez e outros atletas poderiam fazer, criando aí até mesmo um, um, um hábito, são, você tem que lembrar gente que são milhares de, de atletas que são testados por ano, então se você começa a permitir que os atletas comecem comecem a ter tais tipos de comportamento, você vai realmente criar uma situação quase que impossível de controle. Então, tenho certeza que essa foi, a, vamos dizer assim, a decisão adequada né, pela, pela, pelas regras. Eu, por exemplo, eu acho que, que ele não... Eu discordo, por exemplo, eu não acho que foi uma punição... Não, não, não deixa eu colocar a coisa de uma forma adequada. Eu não acho que ele infringiu uma regra na lei de doping, mas eu acho que ele infringiu uma regra disciplinar. Eu acho que ele teve um, um, um, um, uma, uma falha disciplinar. E ele merecia uma falha disciplinar. Entretanto, a FINA entendeu, a FINA não, o Tribunal da Corte Suprema entendeu que ele feriu o código. De, de anticontrole antidope e por isso levou a punição mas é, a gente tem que respeitar as instituições, eu sou um cara que respeita as instituições, da mesma forma que eu sou o contrário ao protesto de pódio eu sou contrário ao tsunami quebrar as amostras, não pode se fazer como instituições como até existe, as instituições. as instituições é a FINA, a instituição é o ADA e a instituição é o Tribunal da Corte Suprema que tomou a devida posição, mais algumas informações que eu quero passar para vocês direto da China é de que eu falei para vocês desse, desse, desse ciúme Zetao Ning, por incrível que pareça, a história do Zetao Ning voltou a ser citada hoje, tem mais um detalhe, existem muitos jornalistas, não são poucos, muitos jornalistas chineses, que não podem ser identificados, evidentemente, que estão contentes pela punição do Sun Yang, porque, como eu disse, o Sun Yang, a mesma forma que ele é... é Seguido por milhares de pessoas, tem todos esses seguidores, essas coisas, ele também é odiado. Por quê? Porque ele é grosso, ele é mal educado, ele é brusco e ele, sabe, ele é protegido por esse sistema todo. Então existem pessoas que não gostam. Mas mesmo assim tem alguns números muito impressionantes, gente. Porque, por exemplo, quando saiu a, a, o resultado do julgamento na sexta-feira, foi transmitido ao vivo, diretamente da Suíça, com tradução simultânea. A, a, o anúncio da punição dele foi transmitido ao vivo com transmissão simultânea. E depois, por incrível que pareça, houve uma, uma, um controle e os jornais passaram a ser proibidos de ficar uh, falando sobre o caso. Mas as redes sociais continuaram. Então a imprensa parou de falar do caso Yang. O Sun Yang publica, faz uma publicação nas redes sociais informando que ele que ele é inocente, que ele vai brigar pela pela justiça, aquela coisa toda, e ele indica que não vai desistir. E ele considerou que foi uma injustiça aquela coisa toda. A postagem dele indicando que ele é inocente, tudo mais, gerou 400 e olha os números gente, 420 mil comentários. 4,4 milhões de curtidas e 360 mil retuitadas. Para você ter noção do que é a quantidade de pessoas que existem nesse país. Então muita gente aí deve estar impressionado que a imprensa internacional e as pessoas, muita gente tem, é, é, é, talvez até contente pela punição do, do, do Sun Yang, mas se a gente fosse contabilizar em, em população, pode ter certeza que tem muito mais gente contestando o resultado e chateado e achando absurdo do que achando bom, que são os chineses, os chineses estão realmente na grande maioria do lado dele, mas como eu disse antes, ele não é tão 100% popular, como ele representa o, o governo chinês, propriamente dito, é um cara de ultradireita existe muitas pessoas que não são tão Sun Yang como a gente pensa, foi algo que ninguém nunca ninguém falou, foi algo que eu apurei nesses últimos dias e eu queria passar para vocês a... Este é a segunda vez que nós temos um caso uh, de um atleta uh, que é julgado pelo Tribunal da Corte Suprema e é transmitido ao vivo. E é a segunda vez que o julgamento dá contrário ao atleta. A outra havia sido em 1999, a nadadora Michelle Smith, da Irlanda, que na época também foi banida. Na época, banida para sempre. Agora o Sun Yang, suspenso por oito anos. E na época, a Michelle Smith, ela tinha colocado o uísque na amostra de urina dela e acabou sendo banida do esporte agora eu vou fazer uma explicação uh, especificamente sobre o prazo quando começa e quando termina a punição do Yang. a punição começa no dia do julgamento que foi 28 de fevereiro e vai até 27 de fevereiro de 2028 eu vou explicar até porque tem pessoas que achavam que ele, o julgamento teria que ter começado no dia que aconteceu o processo então eu vou explicar para vocês o porquê não será isso Vamos lá, valendo. Acontece o seguinte, o Sun Yang, ele, ele, o caso todo o, da controvérsia foi no dia 4 de setembro de 2018. E ele foi julgado em janeiro de 2019. Como ele foi absolvido, como ele, foi absolvido ele continua dando, competindo normalmente. E mesmo assim, em setembro de 2018, houve um teste antes logo um ou dois dias antes, e um teste logo na sequência, e ambos deram negativo, então a WADA, na, na, inclusive no press release que ela solta na sexta-feira, ela indica isso, então que ela não vê como necessidade de ser retroativo, e sim a partir de agora, aí as medalhas que ele ganhou, os 200 livres os 400 livros são medalhas de ouro no Mundial de Guanju, ficam mantidas, então ele ganhou, tanto os 200 e os 400 livre, não perde essas medalhas de ouro, e muita gente achava que ele deveria perder. Até tem um, um membro do, do Biro da Fina, o Matthew Dunn, um australiano, que ele acha, e ele vai inclusive brigar por isso, que o, o, o Sun Yang perca essas medalhas. Né? E, e eu, por exemplo, uh, só para lembrar a vocês, o, o próprio Gabriel Santos, é, que foi suspenso por doping, no dia 19 de julho de 2019, por um ano, a suspensão dele começava naquele dia, 19 de julho, e não em maio de 2019, quando ele havia testado positivo. Então, Ou seja, o procedimento do Castas não está diferente dos anteriores. Eu acho que essa, essa informação é importante, porque pode parecer que eles estão protegendo o Yang, Não, existe um procedimento padrão, e esse procedimento, procedimento padrão foi mantido. Então, o Sun Yang vai cumprir os oito anos com o início da punição dele sendo feito no dia do julgamento, como já vinha sendo feito em alguns outros casos. É, vale, vale destacar aqui que a gente ainda aguarda a publicação do da decisão por completo do, do Tribunal da Corte Suprema, para que a gente possa, inclusive, ter mais detalhes para saber exatamente o que é que aconteceu e como eles chegaram a esse, a esse decisão. Só um pouquinho, André, que eu já, já abro a pergunta para vocês. Já já, já a pergunta para vocês. Só que tem um detalhe interessante, é que o fato de que, se a gente não sabe exatamente quais foram os motivos, eu preciso analisar o que eu assisti porque eu assisti às 10 horas de julgamento do Sun Yang ao vivo, e uma das coisas que me chamou a atenção é que foi um julgamento muito controverso, nós tivemos problemas com tradução, que o tradutor foi levado lá e ficou confuso, e nós tivemos problema com uma pessoa invadindo o tribunal na hora, que era uma pessoa de defesa do Sun Yang, Tem então uma hora que o Sun Yang chama ele para a mesa, e o e o cara, que era o presidente da Corte Suprema, que eram três, são pessoas, é, um, é uma decisão uh, entre três uh, árbitros, ele ficou revoltadíssimo, ele achou aquilo um absurdo. E ele manda o cara sair da mesa porque ele não poderia ficar. Então, tipo, até na imprensa chinesa, logo na sequência, o, o Sun Yang e a, e, a, e a mãe dele, principalmente, relatam que eles ficaram uh, muito descontentes com a, a, a defesa que o advogado que foi contratado para fazer a defesa. Eles não gostaram da defesa. Ainda mais um detalhe, esse que foi apurado hoje de manhã, é, o diretor do departamento médico de doping da China, que é o doutor Han Zaoqi, ele também é diretor médico da equipe do Zhejiang, onde o Sun Yang... Uh, treino então seria um outro conflito de interesse então tipo é outra coisa que fica um pouco nebulosa assim o que me parece gente até eu vou até responder um pouco agora aqui coach você acha que o Sun Yang é um é um é um dopado é difícil dizer isso ele nunca testou positivo para nada né para nenhum esteroide anabólico, é difícil dizer isso se ele é ou não é eu tenho que ser em cima dos fatos e, e os fatos são primeiro uma pessoa com um comportamento muito ruim, uma pessoa que não tem um comportamento adequado, uma pessoa que não sabe se comportar, com um grupo ao redor dele, muito forte, muito poderoso politicamente, internacionalmente, com muito dinheiro e o suporte enorme da China. Então é isso que eu posso falar para vocês. Eu não tenho como dizer para vocês que ele é um dopado, ele não é um dopado Eu não tenho essa, essa, essa possibilidade. Então fica para mim... Eu tenho que ir em cima dos fatos. E né? eu sei que existe uma uma preocupação muito grande de pessoas uh, atacando o Sun Yang e usando isso, mas eu não tenho. As informações que eu tenho são essas que eu te passo e são, são informações, todas elas são fatos, todas elas apuradas e que é, me, me levaram a trazer essas informações para vocês. Hoje de manhã, inclusive, eu recebi um e-mail, enorme e-mail, por sinal, da, não sei se é chefe ou presidente, do fã clube do Sun Yang na China. Então ela... Me mandou um e-mail enorme dizendo o seguinte. Ela fala que o que o Sun Yang é uma vítima, né? Ela ela indica que muitos advogados publicaram analisando o caso dizendo que ele tinha razão, né? Ela ela ela, ela relaciona várias várias coisas aqui como que teriam acontecido, né? Que o que o que ele teria sido prejudicado indica aquela, aquela informação, por exemplo, aquele cara que, que era o auxiliar da, da, do, do, do, da pessoa que faz o teste de, de exame de, de sangue, que a oficial que faz exame de sangue era habilitada. O rapaz que estava preparado para fazer o exame de urina não estava habilitado. Então ele informa que era um, ficou comprovado que ele era um, um trabalhador da construção civil, tinha sido colega de colégio dela, e fala ela mesmo, hoje de manhã, a presidenta essa do fã clube lá da China me manda uma mensagem citando mais uma vez de que quase como uma conspiração, de que existe uma conspiração no país, de que o, o Zetao Ning né, e, e, e, e tem uma inveja muito grande contra o Sun Yang e tal. E uma das coisas que um dos jornalistas me passou é de que mesmo com toda essa popularidade do, do Sun Yang, ele não tem nenhum grande patrocinador como Nike, Adidas... Porque como ele tem muita polêmica, os grandes patrocinadores não querem muita relação com ele. E o Zetaunin, que praticamente foi meio que obrigado a deixar de nadar, foi obrigado a deixar de nadar, ele está é, é, ganhando mais dinheiro hoje, fora da natação do que natação, porque é um cara mais bonito, está trabalhando como modelo, assinou com grandes contratos, ainda tem o contrato da Adidas e então, tal, isso gera uma revolta muito grande do Sun Yang. Então, por isso, veja, o Zetao não tem nada a ver com isso, mas a, a, a presidente do fã clube me mandou hoje da manhã, e ela volta a citar esse caso, que o o Ring é mais ou menos como o McHorton, um invejoso em relação ao o Sun Yang. Olha, aqui uma pergunta, o que, que eu achei do João de Lucas representar... O João, tu, qual, qualquer um de nós, tem todo o direito. Mas a FINA e o Comitê Olímpico Internacional já advertiu que você não tem. Você não pode fazer esse tipo de coisa no pódio. Então, o João não é obrigado a cumprimentar o nadador. Isso aí é um, é um direito que o João tem. É, isso não é nada. Eu, eu, eu acho que nenhum de nós é obrigado a cumprimentar ninguém. É uma, o João tem todo o direito. O João até é um cara super. Concentrado, um grande atleta, até um dos integrantes da comissão de atletas da, da, da, da, da CBDA. Então, se, por exemplo, se fosse no pódio, o João seria advertido e talvez até punido, porque para a Olimpíada, já o Comitê Olímpico Internacional já avisou que tais tipos de comportamento não serão permitidos, é algo que é, já está avisado. Gente, vou abrir para perguntas, estamos tá, com vocês a partir de agora, nós já vamos aí com quase 30 minutos, 34 minutos já de live, então a partir de agora eu estou abrindo para quem tiver alguma pergunta aí. Uma das coisas que apareceu aqui uma pergunta, me mandaram sobre, a, com relação a quais as chances de apelação, praticamente nenhuma, praticamente... Uh, sem nenhuma chance, praticamente muito difícil. Parece que o Sun Yang está com as ideias meio tortas, parece mesmo. Fala, Pedro. Tecnicamente, uma, uma perda enorme. Uma perda enorme. E quem é um amante de natação sabe que o, o, o, o Sun Yang é um cara, tecnicamente, um baita nadador. Vai fazer muita falta, não tenha dúvida disso. Comemorações dos nadadores nas redes sociais. Acho que cada um tem o direito que quiser, só que, eu vou lembrar uma coisa: tem dopado em todo lugar. Tem gente tomando substâncias ilegais em todos os lugares. Então, eu acho meio uh, uh, difícil que você possa, de uma forma ou de outra, acusar, porque todo mundo tem um pouquinho de telhado de vidro. Eu, como técnico, gente, eu como técnico, eu tive atleta que testou positivo. E foi mais de um. Né? Então, vamos com calma. Confirmação, César Cielo. César Cielo, não. César Cielo não vai nem nadar a seletiva olímpica do Brasil. Prova inesquecível de Sun Yang. Olha o Daniel Takata. Ah, cara, prova inesquecível do Sun Yang. É, Daniel, aquele, o melhor parcial da história do revezamento 4x200 metros nado livre. Ele que pega acho que ele pega a China em quinto lugar e consegue colocar a China com a medalha de bronze naquele revezamento 4x200. É o melhor parcial da história do, dos 200 metros nado livre. E, sem dúvida nenhuma, o, os 1.500 do recorde mundial de Londres em 2012, né? uma prova que inclusive ele achou até que talvez tivesse sido até desclassificado na hora da partida, em, em prova, em, em, em saída que acabou sendo anulada e ele acabou nadando, né? que houve um barulhão lá e ele acabou nadando, então são as duas provas que me chamam a atenção, e tecnicamente, aí eu falo como técnico, é o crawl que eu mais gosto, então eu não vejo ninguém no mundo nadando um crawl tão bonito quanto o... Ah, Sun Yang, tecnicamente é o, é o meu nadador favorito, vamos dizer assim, né? É importante para você manifestações contra ou a favor? Eu acho que, veja bem, vamos lá. Cada um, cara, é, tem o direito de é, é, opinar da forma que, que quiser. Só que eu não pertenço, eu particularmente, eu não pertenço ao líder nem a favor, nem contra. Então, tem gente que simplesmente faz parte da torcida organizada contra o e, e, e É até da imprensa, viu? principalmente da imprensa. Pode olhar aí, está cheio. Eu, eu, eu não, eu não só acho que tem que ser uma coisa é, mais equilibrada. Então, tipo assim, eu acho, obrigado Ricardo, eu acho que tem que ser baseado em fatos. E, e eu até, por exemplo, tenho um, um grande amigo, um árbitro brasileiro, que é a favor, por exemplo, ele é a favor dos protestos, eu não vou dizer o nome porque ele não me autorizou que eu falasse o nome dele. Mas ele é a favor dos protestos do pódio. Mas ele é contrário ao atleta quebrar o, o, as amostras de sangue. Não pode. Ou um ou outro. Porque se você quer a favor da justiça com as próprias mãos, eu me nego a te cumprimentar no pódio. Então eu sou a favor da justiça com a mão, já que você não apresentou a documentação adequada, eu quero ouvir. Ou um ou outro. Né? então tipo, você tem que ser eu acho que equilibrado, então eu respeito as instituições, se a instituição diz que é proibido, protestar no pódio é proibido o atleta quebrar as amostras de sangue, é isso, esse eu acho mim é o meu comportamento eu, é, é pelas instituições, hoje em dia está tão difícil as pessoas respeitarem as, as instituições eu acho que tem que ser mais ou menos por esse caminho mas olha gente, não foi nada fácil esses últimos dias, Ricardo até falando é, muita informação vindo da China e é, eu sei que há uma um, um, Vamos dizer assim, um suporte, você pode olhar nas grandes, grandes sites de natação, todo mundo só olhando para um lado, e muito pouca gente olhando para o outro lado, que não é o meu caso. Eu, eu acho que tem que olhar para os dois. Aí você vai perguntar para mim, Coach, você achou justo? É, é, como eu disse, eu quero ver a, a, a, a argumentação do tribunal, mas eu acho que o, o, o, o Sun Yang deveria ter sido punido por uma infração disciplinar e não por uma infração de DOP. Na minha opinião. Ao, e olha, eu perguntei isso para um advogado. Um advogado especialista me disse exatamente a palavra. O exame antidope foi maculado. O que, que é o um exame maculado? Ao não apresentar a documentação adequada, ao não apresentar a documentação adequada, o exame já está maculado. Só que a forma de se manifestar não era essa. Ele não poderia ter quebrado. Ele não poderia ter se negado. O que ele deveria ter feito é, na documentação, ter registrado que ele não concordava da forma porque ele estava preso, e aquilo poderia ser elemento e talvez não acontecesse absolutamente nada. Olha gente, eu não vou falar sobre os revezamentos do Brasil, as chances da Olimpíada, porque acho que não é o tema hoje. Eu vou concentrar somente no caso Yang, até para que a gente possa entender o, o processo que eu acredito que todo mundo quer um pouquinho mais de informação sobre isso, né? E, e o caso do Sun Yang é um caso que poderia gerar muito maiores problemas pela frente. E acho que essa ideia é de manter uh, que a coisa esteja mantida pelas regras. E as regras eram respeitar as instituições, respeitar. E o, tri e o Tribunal da Corte Suprema, acho que na decisão ele preservou isso. Eu também vou... A galera quer falar do ali todo mundo louco, é ano olímpico, né? Agora, o suengo vai fazer falta para a Olimpíada, viu? Vai fazer falta. É um cara que ia disputar a prova 200 livre contra o Danas Rapes. Ia disputar os 400 livre contra o Mike Horton. Eu até acho que ele nadaria os 800 livres. E seria contra o Gabriel Idete, contra o Gregório Paltrinha. 1500 não. E tem um cara no Brasil, das pessoas mais importantes da natação brasileira, chamado Patrick Winkler. Patrick Winkler que é o, o editor-chefe da revista Swing Channel. E o Patrick treinou com o Ryan King. Essa história é bacana, galera. Quando ele treinou com o Ryan King, lá na Austrália, há alguns anos, o Ryan King veio se tornar, inclusive, o técnico do Sun Yang até a Olimpíada do Rio 2016, o técnico era o Ryan King. Então o Patrick Winkler, que é fazaço do Sun Yang nadador, é, ele mesmo ficou revoltado, que achou que a punição foi muito grande. né? Mas ele tem uma coisa que uma vez o Patrick Winkler jantando com o Ryan King aqui no Rio de Janeiro durante a Paralimpíada, porque o Ryan King, treinador do... Sun Yang esteve no Brasil nos Jogos Paralímpicos, ele era técnico da Seleção Paralímpica da Austrália, o Ryan King uh, diz para ele que existia uma pressão enorme na China com relação ao Sun Yang, mas uma pressão enorme mesmo, ele é um cara que vive realmente sob pressão, como é o sistema chinês, mas até quem não assistiu aquele filme que foi vencedor do documentário, o melhor documentário do gangue é o Oscar, né, o American Factory, assista porque é uma coisa impressionante que você vê exatamente como é a cultura chinesa, a cultura chinesa, e eu já estive na China quatro vezes, é um país maravilhoso, mas é, uma, é diferente, eles pensam diferente, eles pensam sob pressão, eles trabalham sob pressão, eles vivem sob pressão. E o Sun Yang vive assim, né? E ele tem o suporte do governo chinês, é aquele que acha que pode tudo. Ou talvez até possa, né? Mas aqui fora não. Aqui, coach, Joab, Chad Lecloa fez um comentário na rede. Eu vi, eu vi, eu vi Joab e ele falou o seguinte, ele achava que ele teria direito à medalha de ouro olímpica dos 200 2016, ele que foi medalha de prata no Rio. Isso é simplesmente para mim isso é absurdo, ridículo e patético. Ninguém quis tirar as medalhas do, do Ryan Lott, quando ele testou não testou positivo quando ele usou o, o, o, as vitaminas. Ninguém tira as medalhas de ninguém quando testa positivo, principalmente anteriormente. Porque o Sun Yang não testou positivo no Rio 2016. Então, por favor, para mim, é, como eu digo, acho que tem muito mais perfumaria do que propriamente fato nesses comentários. Eu não gosto, eu acho que o atleta não deveria falar do companheiro de trabalho. Sabe por quê? Porque é o seguinte: é, eu até tenho um depoimento, por exemplo, assim, eu gostei, por exemplo, do depoimento do Duncan Scott. O Duncan Scott, que foi medalha de bronze no 200 livre, que se negou a cumprimentar o, o, o Sun Yang, ele não deu entrevista. Na punição do Sun Yang, ele simplesmente diz, eu continuo com o mesmo pensamento. A gente, eu sou a favor do esporte limpo e respeito as decisões do caso. Pronto, é isso. A partir do momento que você leva para o lado pessoal, sempre soube, aí eu acho que já, já não é legal. Essa atitude do Sun Yang em lhe parecer infantil, eu não sei se infantil ou mal instruído, viu? Eu não sei se infantil ou mal instruído. Por quê? Porque ele não agiu porque ele quis. Ele recebeu o suporte para fazer o que ele fez. O médico Ba Zen instruiu ele. De novo, aquele super time, Tim Sun Yang, que faz tudo, que pode tudo, com esse poder enorme na China, orientou ele para ele. Com toda a influência do Sun Yang, você acha que pode ocorrer? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Principalmente com a questão do coronavírus, acredito, Ricardo. Talvez um boicote da China, acredito, acredito, acredito sim. Seria justo com os demais atletas, até mesmo com os da modalidade interiores, sofrer com os atletas dopados. Isso é escória, tem que ser banido mesmo. É opinião, tudo certo. Tem que ser banido, não. Tem que ser respeitado as regras da FINA, as regras da UADA, como foram respeitados pelo tribunal. É o que tem que ser feito. Acho que tem chance dele voltar. Claro que não, Pedro, esquece. Sem chance alguma. O cara com 28 anos de idade, 8 anos suspenso. Coach, vocês são superados sobre o, o Sun Yang? Eu também eu gosto do Sunyang, Yang, como atleta, dentro d'água, né? Dentro da água eu gosto. Fora d'água nem tanto. Penso que a antipatia do Sunyang, Yang é Eu acho que não, viu? Eu, Rafael, eu acho o seguinte. Rafael, eu acho o seguinte, Rafael, né, Rafael, eu acho o seguinte, é, o árbitro, o bom juiz, é aquele que se atém aos altos. Então eu não acredito que eles vão olhar para a atitude dele. Eu acho que ele olha para os altos. Quem olha para os altos somos nós os comentaristas de Twitter, de Instagram, de, né, o público, nós é que ligamos para isso, o bom juiz, aquele que tem uma análise mais precisa, ele olha para os autos, e nos autos ele vai analisar o que é que ele tem na mão, não tá ali que o Sun Yang responde, trata mal ninguém, bate nada nadador, nada disso é analisado, fala Rafa, tudo bem? Essa questão das pessoas não estar com a documentação abre precedente também, mas isso já aconteceu várias vezes. Inclusive no julgamento é informado que isso já tinha acontecido com outros atletas e não tinha gerado esse tipo de problema. Ou seja, não foi um caso inédito. O inédito aqui foi... O Sun Yang ter se negado a fazer o antidoping e destruído as amostras. Então é algo que às vezes pode acontecer sim. Mas está errado. Quem poderá substituir... Ah, é difícil, Luísa. Não tem substituto. Sun Yang é pelo menos duas medalhas per duas a três medalhas perdidas para a China na Olimpíada. O Eric diz assim. Se ele mije azul. Bom, é o seguinte. Isso aí eu até explico. Foi um nadador francês que fez isso. Não ajuda nada isso. Isso é o seguinte. Ah... Uh, uh, Tipo acusou que ele fazia o que quando ele urinava ele urinava na cor lilás. E, de novo, gente, isso é não ajuda nada. Isso é depreciativo, é bobagem. Porque tem um nadador francês que testou positivo também. Né? Fred Busquet testou positivo. Vocês lembram disso? Então tipo, não adianta. Todo mundo tem telhado de vidro, gente. No Brasil tá cheio de nadador que testou positivo. A gente não pode atacar os nadadores de uma forma né, deliberada. Tem, cada caso é um caso e por isso a gente tem que respeitar. Resumo da ópera, excelente nadador, péssimo time. Também, também, eu concordo com esse aspecto, mas ele pode competir, não pode competir não. Ele está fora, tá banido, são oito anos sem qualquer competição. E mais, ele também não pode treinar com a seleção, ele não pode ter orientação do técnico da seleção, do médico da seleção. Ele pode treinar só, ele pode treinar isolado. Não, ele não é proibido de praticar o esporte. Ele não pode treinar eh, com a seleção chinesa, não pode. participar de training camp, essas coisas, não pode, não. Bora aí, gente. Estão aqui abertos. Olha, já vamos em 40 e, e pouco, 46 minutos. Que legal, que bom. Mais 5 minutos, vamos até 50? Vamos até 50 para a gente fechar isso aí. Agora, tem uma coisa interessante, é que a China tinha marcado para o final do, do mês de março, a seletiva chinesa, né, que apontaria a seleção que vai para a China, pra, pra, vai para a Olimpíada. E provavelmente, que vai provavelmente uh, ser uh, transferida ou disputada em, de forma fechada. No caso do Sun Yang, e aqui é uma coisa importante, vamos dizer que o Sun Yang entre com, que ele vai entrar na tribunal da Corte Suprema. Vamos dizer o seguinte, que ele seja julgado e que ele seja absolvido. Ok? E ele não participe da seletiva chinesa. Ok? Entretanto, ele já tem os índices olímpicos em competições a partir de março de 2019. Ele já tem os índices olímpicos. Então, a China, mesmo sem, vamos dizer que ele seja absolvido, que eu acho muito difícil, vamos dizer que ele seja absolvido, mesmo não participando da seletiva chinesa, que ele não vai participar, que não vai dar tempo, esse processo demora um pouquinho, ele poderá entrar na, na, na, na, no time que vai para os Jogos Olímpicos essa é uma informação importante, mesmo não participando da seletiva, porque ele já tem os índices olímpicos, ok? Eu acho a chance, até aqui o Greco aqui me pergunta quais as chances, eu acredito que ele não tem chance quase alguma de entrar nessa seleção. Realmente eu não acredito em, em, em, em uh, revisão deste caso. O Duval me pergunta qual a consequência. A consequência é que os atletas têm a obrigação de respeitar as regras. Tem obrigação de respeitar as instituições. Então não proteste no pódio, não destrua material, atenda a, a, a, a, a equipe de doping, faça o que você tem que fazer. Todos aqueles que cruzarem a linha achando que estarão, a, acima de tudo, a, a, podendo fazer justiça com as próprias mãos, serão punidos. E quando você pune um Sun Yang com oito anos, isso pode ser para qualquer um. Tem gente que gostou da minha camisa aqui, ó. Realmente, estou com a camisa do União hoje. Eu que sou colecionador de camisas, tenho o maior prazer. Essa ganhei lá no Grêmio Náutico União. Coach, acha que depois dessa polêmica, entidades responsáveis irão levar algo dessa experiência? Com certeza. Todos nós, a partir de agora, temos que olhar as, as entidades e as instituições com mais seriedade. Coach, o Guilherme Costa terá mais um chance de 800. Olha, o Gui, por incrível que pareça, se a gente analisar pelos, pelos brasileiros, né, que não é o caso, mas os brasileiros foram levar a vantagem. né? Porque nós temos um nadador a menos no pódio, um nadador a menos nas finais, dos 200, dos 400, dos 800. Se essa é a, é a disputa, eu quero ganhar dentro tem chance de pedir um novo teste? Não, não, teste não é. Graciano, não existe teste aqui. Ele já, ele já testou negativo. Ele nunca testou positivo, gente. O, o, o, o Sun Yang nunca testou positivo. A única vez que ele testou positivo foi em maio de 2014 para uma medicação que ele continua tomando até hoje. É então, uma medicação para o coração de que ele simplesmente não apresentou o chamado TUE, que é Therapeutic Use Exemption, que é um, como, é um atestado médico que permite a ele que ele use... Aquele, aquela medicação, que é uma medicação controlada para um problema uh, de, uh, de saúde. Última pergunta aí para a gente fechar, galera. Última pergunta, fechando, hein? Amanhã tem cele, a, a, a inaugura, a, não, o lançamento da selotiva olímpica do Brasil, que acontece de 20 a 25 de abril, estarei lá na CBDA. Trago as novidades para vocês, trago amanhã todo esse em detalhe. Mais alguma pergunta aí? Então vamos fechar. Bom demais, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. A informação, olha aí, coach, a CBDA tem uma equipe para orientar. Olha, essa info, que, que pergunta boa, pô, boa demais, hein? Que pergunta boa. Olha, vamos pegar o seguinte. Primeiro, é, há alguns anos nós tínhamos uma médica que atendia diretamente a isso. A CBDA tem um, uma pessoa que faz, inclusive, palestras e todo clube que estiver interesse em receber essa essa esse tipo de palestra entre em contato com a CBDA, que há uma forma de, de instrução e educação. Nós precisamos educar os nossos atletas referente ao, ao controle e exame antidópia, substâncias e tudo mais. Gente, era isso. Obrigado demais foi bacana, tenho certeza que vocês curtiram aí, cheio de notícia, tenho certeza que ninguém sabia de muitas coisas que foram aqui reveladas, muitas delas são furos mundiais, né? conseguidos graças à a, a, a intervenção que a gente fez na China, então eu, inclusive, toda essa live está, uh, vai ser colocada no YouTube e colocare, colocaremos lá na Best Swimming. Prazer, gente, um abraço, te vê essa semana tem novidade, amanhã é o lançamento da Seletiva Olímpica, estaremos juntos para apresentar para vocês, valeu galera, um abraço, a gente se vê, até lá.